Bom dia. Daremos início à 44ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. O sorteio realizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Temos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.008.384.2022.18. Requerimento administrativo interposto pelo, pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, com vistas a modelar sua carga junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, como consumidor especial, com a finalidade de formação de comunhão de interesses entre as suas duas unidades consumidoras. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 2, processo 48500 requerimento administrativo interposto pela Diamante, geração de energia LTDA, com vistas à alteração do preço do carvão mineral destinado ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.0025.51.2022.17, recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Cachimbo Alto, LTDA, em face do auto de infração número 6, 6.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.000.502.2021.55, sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tiri na 30ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022. O item 4 é o processo de mesmo número, 48.500.000.502.2021.55, recurso administrativo interposto pela Barra Bonita Óleo e Gás Ltda em face do despacho 2928 2.928.2022, emitido pela SFG. Esse, então, foi o Ricardo. Item 5. Processo 48.500.0066.58.2022.34. Recurso administrativo interposto pela Enel, Distribuição Goiás, em face do despacho 2.443.2022. Emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 6, processo 4850000567, perdão, 10, 2022, 52, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em fase do despacho 2444/2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. Processo 48.50.001.00.20978. Pedido de reconsideração interposto pela Brasil Biofios SA. Em fase de despacho 3.314-2021. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 8. O diretor é o Neves Guerra não passa parado do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 8 é o processo 48.500.005494.2021.47. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela UTE Paulínia Verde SA, em faixa do de despacho 2710-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 9. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não passa para o sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 9 é o processo 48, 500, 048, 58, 2021, 71, Pedido de reconsideração interposto pelas empresas... Central Eólica Babilônia 1SA. Central Eólica Babilônia 2SA. Central Eólica Babilônia 3SA. E Central Eólica Babilônia 4SA. Central Eólica Babilônia 5SA. Em fase de despacho 2939-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 10. O item 10 será de desprezo Conexão ao Processo 48.500.03.94.2022.13. Sojado ao diretor Fernando Luiz Mosna, Ferreira da Silva, na 38ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da nova direção Anel número 18. O item 10 é o processo 4850000394 Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ômega Desenvolvimento de Energia 5SA, ômega Desenvolvimento de Energia 8 SA, ômega desenvolvimento de energia 6SA, ômega desenvolvimento de energia 2SA, ômega desenvolvimento de energia 3SA, ômega desenvolvimento de energia 7SA, a 5 A51SA, ASURUA52SA, ASURUA53SA. A Suruá 54SA, a sa 55 e a surua 56SA, em fase da resolução homologatória 3066-2022. Esse então foi o diretor Fernando. Item 11. O diretor Jacomo Francisco Bárbara Almeida não passa parar do do item 11 conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel nº 1. O item 11 é o processo 48500049062021 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, em face da resolução homologatória 3.128.2022. Nosso sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. 12. O item 12 será de respeito à conexão ao processo 48.500.0005.72.22.06, sorteado ao diretor já como Francisco Báez Almeida, na 41ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 o da norma de acção anel número 18. O item 12 é o processo 2022. 06. pedidos de medidas cautelares interpostos pelas empresas J. Torquato Comércio e Indústria S.A. e Codajás Incorporações e Administração Ltd.A., com vistas à interrupção do processo de emissão de outorga de autorização das centrais é, geradoras eólicas Serra do Gentil do Ouro 24, 25, 26, 27, 30, 36, 50, 55, 56, 57, 58 e 59. Então, foi para o diretor Giacomo. Item 13. Processo 48.500.0014.33.2004.10. Recomposição do prazo da outorga da, de autorização da pequena central hidrelétrica Pedra Furada. outorgada da Pedra Furada, Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.000.15.00.2007.40. Recomposição do prazo de outorga da usina hidrelétrica Dardanelos. Outorga à energética Águas de, da Pedra S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 15, processo 27.100. 001661 1990 74 Prorrogação da concessão para exploração da usina hidrelétrica Jauru, otorgada à Ibitua Energética SA e à Cinco Estrelas Agropecuária e Participações LTDA. Vamos sorte sorteio. Diretor Ricardo Item 16, processo 48.50.0017.70.2021.06. Autorização para Grande Sertão João Pinheiro de Energia Fotovoltaica LTDA. Implantar e explorar a central geradora fotovoltaica GSJP em Zuigo. Diretor Ricardo. Item 17, processos 48.50.00.4695.2020.46, 4696 e 4697-2020.35. Autorização para Enercom Energias Renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Cerrado 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.500.004470.2021.71 e outros. Autorização para a Enercom, energias renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas. São Mateus 1, 5, 10, 11 e 16. Diretor Ricardo. Item 19, processo 48.150024.39.2013.95 e outros. Autorização para Lagoa dos Barros energéticas é, LTDA, implantar e explorar centrais geradoras eólicas. Lagoa dos Barros 1A3 e Chicoloman. Vamos ao sorteio. É, diretor Elvio. Item 20, processo 48.500.0066.28.2014.18, transferência de titularidade das autorizações das usinas termoelétricas é, Cruzeiro do Sul, é, Tarauka e Feijó, atualmente detidas pela Guasco do Brasil LTDA, em favor da Energias do Acre SPLTDA. Seu sorteio, diretor Ricardo. Item 21, processo 48, 500, 0, 0, 37, 13, 2021 53 transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Arapuá 1 a 8, atualmente detidas pela Croma, Gestão e Serviços em Energia Ltda em favor respectivamente das empresas Arapuá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, SPSA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 22. Processo 48.500.0018.37.2014.75. Alteração de características técnicas da central geradora eólica Mutamba é, 7. da Cairos Wind Holding SA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 23. Processo -08 -2022 39 Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Chesp, das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Teresina 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24, processo 48.500.008305.2022.79. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da EDP São Paulo, distribuição de energia SA, das áreas necessárias a implantação da subestação Cabo Sul e para fins de instituição de saúde administrativa, das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Água Azul, Cabo Sul. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 25. Processos 48.500.0065.38.2021.56. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Energiza Amazonas Transmissora de Energia S.A. das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Lexuga-Tarumã-Circuitos 1 e 2. Diretor Fernando. Item 26, processo 48.500.0082.19.2022.66. declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Dias Macedo 2 ao Deota 02N1. o sorteio, Diretor, é Item 27, processo 48.500.008302.2022.35, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da copel distribuição SA, das áreas de terra é necessárias a passagem do trecho da linha de distribuição, de distribuição, que perfaz o seccionamento da linha de distribuição. Ambev, Ponta Grossa Norte, na subestação Maltaria. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 28, processo 48.500.0083.18.2022.48. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Copel distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distri distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Marechal Cândido Rondon-Guaíra na subestação Soro Renner. vamos ao sorteio diretor Fernando item 29 processo 48.500.8295.2022.71 Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Amapá, transmissora de energia S.A. Das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão Macapá 3 Macapá. O sorteio. Diretor Ricardo. Item 30, processo 48500008320202217. <coughs> Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. das áreas que é necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que prefaz o seccionamento da linha de distribuição cimar Ambev na subestação Itapera. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 31, processo 48150043 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor das empresas Vento de Santa Marcela 1, 2, 3, 4, 5 e 6 SPSA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Subestação Barra do Mendes, Subestação Brotas de Macaúbas. Diretor Ricardo. Ah, e tem mais um assunto aqui dessa item, que é a revogação da resolução autorizativa 11.899-2022. Item 32, processo 485000083 11 declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço de administrativa em favor da geradora solar... São João, Paracatu 1SA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão subestação UFV, São João, subestação Paracatu. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 33, processo 48.500.0033.64.2019.55 alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 8.025-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da SP Transmissora de Energia Linha Verde 1 SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Governador Valadares 6 Mutum C é, Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 34, processo 48.500.0062.40.2022.27, alteração a pedido da resolução autorizativa 12.291.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Russas Energia Solar TDA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão Pudong, Russas 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 35, processo 48.500.0069.10.2022.13. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. E item 36, processo 48.500.084.76.2020.06. Chamada de projeto de pesquisa, de desenvolvimento e inovação estratégico, PDI estratégico número 23. É, hidrogênio de baixo carbono no contexto do setor elétrico brasileiro. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 44ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.